Eu tive o privilégio de caminhar com o pastor Edson Queiroz. Desde 2005 eu acompanhava o pastor Edson de longe. E depois em 2013 eu comecei a fazer parte da equipe dele, da equipe nacional. E ali a gente aprendeu a fazer a preparação do material da campanha de 40 dias de jejum e oração. Foi um tempo de aprendizado, mas em 2016 o Senhor recolheu o pastor Edson Queiroz... E aí a nossa convenção, até então a gente usava o material dele, nos desafiou a escrevermos os 40 dias de jejum e oração. E aí, pela graça do Senhor, esse já é o quarto livro que eu tenho tido a honra de ser o organizador e também escrever uma parte do livro. E este livro, então, é o, tem o tema Multiplicação. É o tema do ano de 2020, onde nós queremos que as nossas igrejas, a sua vida, tudo prospere e multiplique em nome do Senhor. A palavra que o Senhor me dava ao coração era a palavra de Isaac no deserto. Depois daquele ano, então, ele semeou naquela terra árida, desértica, e ali ele colheu cem por um. Então, Deus é um Deus de multiplicação sobrenatural. Então, nós não dependemos, irmãos, de circunstâncias favoráveis. Nós dependemos é, do favor de Deus, para que Deus opere sobremaneira sobre a nossa vida.